Beleza, galera? Canal X Game Go. Meu nome é Carlos Ressato. Vá se inscrevendo aí, clicando abaixo aí, badalando o sino pra você receber as notificações e também vai curtindo, né? Porque se você curtir, o YouTube vai lá, entende que você tá gostando do vídeo e vai te mostrar mais vídeo. E o que eu vou falar hoje, galera? Hoje eu vou falar de Dev My Cry 5. Dev My Cry 5, a Capcom anunciou que vai tá. Vazou mais um vídeo, né? Mais um trailer aí do jogo. E anunciou que dia 8 de março vai estar é, fazendo o seu jogo, vai colocar o seu jogo à venda, né? no caso vai estar estreando o seu jogo, nas plataformas Playstation Xbox, para você poder e PC, para você poder baixar e é, comprar o jogo. Mas ainda ela anunciou que não vai ter uma DLC no jogo, então, ou seja, não terá DLC paga no jogo, pelo menos até o momento, a única o único complemento que a capcom disse que vai estar tá colocando é vai ser um complemento à parte que ela vai jogar depois mais para frente para galera baixar mais uma empresa aí né pelo menos uma empresa ouviu a gente né não é igual aquele Mortal Kombat Mortal Kombat 11 né que uh, pelo menos de início a gente já tá sabendo que ele vai ter um monte de DLC um monte de complemento que você vai comprar o jogo por quase 249 e mais ainda Ainda para você ter o um jogo completo, você vai pagar quase uns 400 reais no jogo, então, assim é bem. Ruim uma coisa dessa, outra coisa também para os fãs aí de Far Cry 5, né? E a Microsoft ela já havia algumas semanas fazendo a promoção do jogo por R$ reais aí na nossa, no, na nossa dashboard aí do Xbox. E agora é a vez do PlayStation também, tá com essa promoção. Os assinantes da Plus podem estar baixando seu jogo por R$ 49,97. Uh, o mesmo jogo Far Cry. 5 da Ubisoft, então o jogo ele vai estar disponível aí para compra essa semana e basta você ter aí um cartão de crédito ativo na conta ter a plus aí assinada e você vai poder conferir esse jogo completo aí no seu Playstation 4 um abraço galera esse é o, foi mais um news aqui do canal X Game Go meu nome é Carlos Sato e vai curtindo aí o canal um abraço, tchau tchau